E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje vai ser um especial com o um lote de VHS da Twin Vídeo. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, Pega pipoca, o refrigerante, o videocassete e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos cinemas e vamos começar então essa parte com os VHS que eu achei lá no Twin Vídeo pessoal olha só como é que a gente vai começar com uma raridade da América Video Filmes Olha só pessoal por incrível que pareça sim ainda na caixinha uh, de papelão e não foi recortada pessoal ela tá inteirinha a fita do do incrível Hulk animação olha só pessoal que achado isso aqui olha o estado de conservação aqui desse VHS vamos abrir aqui porque claro eu vou mostrar também a fita que vem dentro direitinho para vocês isso aqui é muito raro pessoal encontrar ainda mais nesse estado a fita olha só a fitinha novos selos todo intactos não foi aberta ainda e ela está novinha pessoal, todos os selos intactos, inclusive o lote de VHS que tem lá na Twin, o estado de conservação é incrível todos com as capinhas direitinho, as fitas intactas, bonitinhas, mofo é comum pessoal, em VHS mais a retirada do mofo é muito fácil de tirar e poucas estão mofadas. E olha só que achado uma da América Vídeo ainda na capinha original de papelão pessoal, eu assim independente do que for filme da América Vídeo que ainda tiver nesse papelão eu vou trazer porque realmente esse material é muito, mas muito raro ainda nesse estado com a capinha inteira, com a caixinha inteira é muita raridade pessoal e lá então sempre digo lá tem que ir com muita uh, muito tempo porque lá o acervo é muito grande e toda hora vai renovando então sempre indo lá não é visita perdida sempre vai ter alguma coisa nova o próximo filme é outra raridade da sic vídeo laços de Terdura só filme oscarizado que eu comprei lá no vídeo lançamento da sic com jack nicholson o meu ator hollywoodiano favorito sou fã de carteirinha dos filmes dele, de Jack Nicholson. Vamos ver aqui a fitinha rapidamente. Dá saudosa. Opa, SICK VIDEO com seu selo metalizado. É, muito legal, pessoal. Novinha a fita, como vocês podem ver. Laços de ternura. Tem muita coisa boa aqui nesse lote. Falando em Jack Nicholson, continua aqui com ele em Aaron Weeds. Olha só, a raridade pela Transvideo, a capa ainda está intacta. Olha só, pessoal, que deve estar tá aqui babando, porque olha só, o lote lá é muita coisa. Tem filmes mais comuns, tem, mas tem muita raridade lá que tem que ir dar aquela garimpada com o tempo. E olha só a condição da fita, pessoal, novinha, novinha. O estojo, as capas, os selos, tudo direitinho, nada rasurável, nada que isso, isso influencia uh, na, no preço. Claro que influencia, o preço lá é muito barato. 30 reais pode dependendo da quantidade de fitas eles dão um desconto, pode sair por 20, 30, enfim. O preço é variado, tem que consultar. Anastácia, esse aqui é a fita importada. Olha só, é da Fox. Geralmente ah, vem com uma caixinha ainda maior que a caixinha tradicional brasileira. Olha só, essa aqui são das grandes, mas ela é um pouquinho maior ah, nessa época que a Fox a Disney, lançavam assim. E olha só que máximo, claro, é todo em inglês, não tem tradução, não tem legenda, nem dublagem em português. Eu trago assim só por curiosidade para ter aqui na coleção, a fita importada de Anastácia. Não vem selo, mas é original, né? Lá nos Estados Unidos é lançado dessa forma. Vamos agora para a próxima, uh, outro clássico aqui do cinema. Copacabana, lançada pela Reserva Especial, que traz muito filme bom, muita coisa de Kung Fu, coisa nacional, raridade, relançamentos. E esse aqui com a Carmen Miranda e o Groucho Marx, um filme preto e branco, musical, muito legal pessoal. Olha só a raridade desses filmes e olha só o estado dessas fitas aqui pessoal, novinhas, nunca foram abertas, nunca, foram limpo, nunca precisou ser limpa no caso novinha novinha sem nenhum traço de mofo uh, vamos aqui essa capa que interessante que ela é toda metalizada dá para ver aqui contra a luz muito interessante essa coleção copacabana outra raridade da videocassete do brasil uma das pioneiras das fitas lançadas no mercado brasileiro e esse daqui ainda com áudio da série ouro exclusivo som estéreo como diz aqui na etiquetinha muito legal isso isso aqui é a história do vhs aqui no brasil e ainda a capa está intacta, pessoal. Não foi recortada, ela está inteirinha. E um dia para todos, um dia para uh, um dia dos diabos, um dia dos diabos inteirinha. Olha só aqui dentro a fitinha, ainda com aquela textura imitando cor. Essa textura aqui, uh, as fitas são mais rígidas nessa época. O rolo é bem pesado, inclusive. E essa aqui, é, olha só como é que era o selo na época, não tinha muita personalização. E olha só pessoal, lacradinha ainda da videocassete, nunca foi aberta essa fita. Então olha só um material que tem aqui entrando na coleção de VHS. Uh, outra raridade, eu recomendo muito esse filme que eu conheço, Parceiros do Silêncio, com Elliot Gold, em inglês do Silent Partner sobre um assaltante de bancos que se fantasia de papai noel e tem esse detetive lá que corre atrás para investigar e prender o cara muito legal você ainda acredita em papai noel depois de assistir filme pense duas vezes parceiro do silêncio olha só a lombada como era uh, esses filmes na época desse dessa época aqui da transvídeo aqui da videocast também tudo na vertical olha só o próximo olha só pessoal os selos tudo novinho, tudo intacto, o estojinho original ainda. Olha só as condições dessa fita. Aqui o pessoal do VHS que sabe o quanto é difícil conseguir esse tipo de material nessas condições. Como eu falei, os preços variam. Uh, geralmente são 30 reais, 40 mas é mais ou menos esse preço, é super justo. E olha só, JFK, eu amo essa fita por causa mais dessa embalagem. Eu adoro essa embalagem aqui, que é a embalagem grande, dupla, né? Do, desse filme aqui com Kevin Costner, sobre o assassinato do presidente Kennedy. Olha só, vou abrir por dentro, porque essa tem uma peculiaridade. Vou tirar aqui, olha só, são as duas partes aqui da fita, toda seladinha, bonitinha, JFK, identificado pelo meu estúdio aqui do coração. Essa outra parte aqui. E olha só a parte de dentro formando a bandeira dos Estados Unidos. Olha só que máximo que criativo esse material que eles lançavam nessa época do VHS. Muito legal. Eu tenho esse filme em DVD, mas eu vou manter lógico esse VHS na coleção justamente por causa dessa embalagem show de bola que eu amo também. Vou botar aqui de novo a canequinha do Ontem nos Cinemas, a propaganda aqui do canal. O próximo filme é outra raridade, pessoal, Akira Kurosawa, lançamento da Globo Vídeo. Eu nem sei se esse filme existe uma versão em DVD, mas eu estou aqui com o um VHS novinho aqui do filme Run. Deixa eu abrir aqui para vocês, lançamento da Globo Vídeo, aqui já tem a impressão na parte de cima. Run, de Akira Kurosawa, lá de, o diretor de sonhos, muito legal. Também. O próximo filme mais um infantil, Denis o Pimentinha Taca Novamente, essa versão também dublada da minha querida Warner Brothers, que é a continuação de Denis o Pimentinha, que é aquele com o gurizinho o garotinho Mason Gable e o Walter Martal. E tá aqui a fitinha já cinza, ó, originalzinha, lacradinha, nunca aberta antes, em ótimo estado. A capa também tá impecável, o estojo original em ótimo estado vocês podem ver não tem etiqueta não tem nada colado realmente bem novinha mesmo e agora um clássico do cinema alemão lola do faz olha só pessoal que achado lançado pela luke filmes nesse estojo de plástico vermelho a luke filmes lançou alguns filmes nesse padrão aqui e esse é um deles é um drama filme não tem nem que comentar e olha só a fita novinha selada Direitinho aqui, tem que passar uma limpezinha aqui, depois eu mostro em breve um vídeo para vocês, como eu limpo as minhas fitas VHS, para elas ficarem sempre impecáveis na hora de assistir. Outra raridade lançada pela Warner é esse daqui, Twin Peaks, pessoal. Olha só o estado dessa capinha novinha aqui na lateral também, o estojo novo, nenhuma etiqueta colada. Olha só que maravilha esse suspense, olha só lançado lá nos anos 90 né David Lynch aqui trazendo o filme com Kyle McGallan. olha só como é que tá a fita pessoal olha só nova novo selo da dupli lab todos os selos intactos não foi aberta ainda olha só que achado ótimo estado de conservação tem muita coisa lá que ainda vou trazer aqui para a coleção o próximo filme é um suspense, é antigo, não foi lançado em DVD, infelizmente. Morando com perigo, com o Batman, que eu amo de paixão, o Michael Keaton, na minha humilde opinião, foi o melhor Batman, na minha opinião, claro, enfim... Eu gosto do design daquele filme tá aqui ele fazendo o papel desse psicopata Que aluga uma peça, uma, um quarto na verdade, com esse casal E aí o suspense, para quem não viu, nem vou estragar, mas é muito interessante Veio um selinho aqui, hi-fi estéreo pessoal, qualidade Abriu o vídeo, olha só Deixa eu abrir aqui e mostrar a fita para vocês, se que tá mofada Mas né, tranquilo limpar, vai ficar novinha de novo, facinho, facinho Pra Dedell, o próximo filme é uma super, super, super raridade lançado pela VTI, Superman 3, na época que nem foi a Warner que lançou, acho que a Warner lançou no cinema, ou Paris, sei lá, é uma confusão. Uh, em vídeo foi essa aqui, a VTI Superman 3, a versão brasileira aqui, pessoal, fita brasileira, uh, legendado, olha só que legal, olha só a raridade tem isso aqui, tem o Richard Pryor, Christopher Reeve no elenco como o super-homem, aqui a sinopse, olha só que legal esse jeito de colocar as imagens, e aqui a fitinha bonitinha, olha só, com todos os seus e olha só pessoal do acervo da Videoland, como mostra aqui no selinho, olha só que legal eu inclusive na época do VHS, quando eu comprava só VHS, não existia DVD eu trouxe muita coisa do acervo da Videoland, na época que estavam vendendo os filmes da locadora. Outra comédia maravilhosa que eu recomendo para vocês é essa aqui. Minha noiva é o uma Terrestre com a Kim Bessinger e o Dan Aykroyd, lá dos caça-fantasmas. É muito boa comédia, muito engraçada. E, inclusive, tem essa menina aqui que anos depois foi fazer American Pie, Exatamente. Uh, muito legal esse filme, aquelas comédias tipo Sessão da Tarde, Descompromissada que merece realmente um lançamento em DVD, quem sabe ó, futuramente não lancem foi, foi feito aqui pela LKTEL né, que tá aqui todos os selinhos, minha noiva é uma extraterrestre precisa de limpeza tá aqui a fitinha isso aqui é muito legal, esse filme eu assisti várias, várias vezes inclusive vi uh, na época dublado, na época da televisão, depois eu... eu aluguei de novo em VHS e agora eu tô com ela aqui na coleção. Mais um achado aqui para minha coleção de produções nacionais, produções brasileiras. É a animação O Grilo Feliz, a animação 2D, né? O desenho mesmo, desse personagem que, se não me falha a memória, eu não sei se ele foi usado como divulgação do filme, mas me parece que a Sharp uh, colocou esse grilinho, ou uma criatura muito parecida com ele, na propaganda de uma linha de televisores e videocassetes. Quem se lembra, coloque aqui embaixo nos comentários para ver se realmente é isso ou eu tô viajando que minha memória tá embaralhada mas esse aqui ó bem coloridinho o grilo feliz produzido aqui no brasil e lançado pelo grupo paris filmes né nem é dublado é nacional mesmo olha só que legal o estojinho ainda é original da paris e a fita vinho com flete preto que era o padrão dessa época aqui não tinha selos né já era direto impresso aqui isso facilita também na hora da limpeza na hora de abrir porque eu tenho uma técnica para não estragar os selos que em breve eu colocarei aqui no canal. O próximo, mais um achado. Uma cilada para Roger Rabbit. Eu acho que essa aqui deve ser a primeira edição, não sei, ou relançamento, é Porque esse tem um estojo um pouco maior do que os estojos da Disney tra tra tradicionais, olha só. Ele é um pouquinho maior. Alguns filmes a Disney lançava dessa forma. E essa aqui é a versão dublada do filme que ganhou quatro Oscars aquela animação. Deixa eu mostrar para vocês a fita. Olha só que máximo, ainda com um selinho de dublado. Deixa eu ver se é a fita de alguma locadora. Não, não mostra qual foi. Ah, essa daqui, da Vivi Video, pessoal, essa locadora aqui, muita, muita coisa em VHS é conseguido, o acervo da Vivi Video, que era uma, uma locadora que funcionava num shopping, tinha uma loja no shopping e tinha uma loja na, na, na, na Getty que é uma, uma rua aqui de Porto Alegre, bem conhecida inclusive. O acervo deles era gigantesco e antes de fechar, eles venderam todo o acervo de VHS que eles tinham lá desde os anos 80. A loja... Guardou tudo e antes de fechar, eles venderam tudo. E mais uma fita uh, rara da, lá da Twin. dei uh, o lembraram de mim. Claro, o nome em português fazendo alusão a esqueceram de mim, que foi com Macaulay Culkin, que inclusive contracenou com Elijah Wood, um anjo malvado. Olha só as coisas se negando. E tem essa comédia aqui, né, que ganhou, o, o, no caso, no Brasil, lembraram de mim. E agora, pessoal, raridades importadas. Vamos começar com essa daqui que eu confesso para vocês. Eu não sei do que, que é, Charlie Chan and the Opera, não sei do que, que se trata, mas é uma fita VHS importada. Veio nessa capinha aqui, nessa luva de acetato eu não sei se é amarelo mesmo ou se amarelou com o tempo enfim <risos> o filme é esse daqui ou é um documentário um show não sei do que que se trata não assisti e olha só que interessante vem nessa capa de papelão né onde tem a fita aqui embaixo olha só o estado perfeitinho né não tem nenhum sinal de mofo aqui ainda veio um, um cartãozinho aqui Uh, não sei, tem um quiz aqui, uh, não sei do que, que se trata, mas é um quiz, enfim, uh, também tem a propaganda de outros títulos dessa distribuidora, e uh, esse VHS tem essa capinha aqui de papelão, mas que ela se abre, olha só que interessante isso daqui, ela se abre, eu nunca tinha visto, eu adoro quando tem essas embalagens assim, diferentes, eu gosto de pôr na coleção esse tipo de material aqui, independente do conteúdo mas pelo visual o próximo achado também VHS importado é o super-homem Spider-Man olha só muito antes de Tobey Maguire muito antes de enfim do Tom Holland de lado carinha lá do do Garfield tinha esse cara aqui que fazia a, a versão a live-action no caso do filme no caso acho que isso aqui é um tem 50 minutos não sei se é um curto ou se é, são episódios da série que eles lançaram em VHS Spider-Man Photo Finish olha só pessoal que achado com os efeitos especiais digamos assim práticos né não tinha computador não tinha nada eles usavam a criatividade e ainda a capa intacta novinha novinha VHS format Star Classics olha só vamos ver a fita aqui mostrar para vocês a fita lá com a curta duração né em VHS perfeito estado muito interessante aqui com o Nicholas Raymond esse aqui foi o Spider-Man no caso Homem-Aranha da época lá do seriado e dos longa-metragens de cinema Acho que teve uma trilogia de filmes live-action do Homem-Aranha dessa época aqui e os outros dois aqui são clássicos da MGM olha só essa embalagem de papelão pessoal de cartão, olha só que interessante! The Hollywood Clowns, os palhaços de Hollywood. Eu não sei se isso aqui é algum documentário, alguma coisa assim sobre os humoristas, né? Os artistas da, daquela época. Olha só a seleção que tem aqui na capa: Charles Chaplin, Gordo e Magro, e olha só que legal! Abote ah, Costello, olha só que legal do jeito que vinha. Deixa eu tirar o Homem-Aranha. Pra cá e olha só que legal pessoal essa embalagem com essa abinha aqui ó e a fita veio aqui encaixada nessa parte aqui de plástico um, o logotipo da mgm repetido aqui atrás mais descrição sobre o que que é aqui a bordinha na lateral muito legal essa embalagem aqui para coleção e veio aqui o selinho laminado olha só que interessante o flatzinho verde cinza enfim marrom não sei que cor é essa é só do mas é uma cor diferenciada olha o selinho aqui intacto direitinho novinha novinho cheirinho de novo aqui sem mofo sem nada e outro título dessa dessa coleção da MGM é esse daqui Little, woman. Little woman, Women Little Women Women é Women é plural adoráveis mulheres, acho que essa aqui pequenas Mura... mulheres, alguma coisa assim, esse seria o clássico aqui da, da MGM e nessa edição aqui, olha só a parte de cima, com o logotipo do filme, aqui na, na lateral também, VHS olha só que material rico aqui para coleção pessoal, a lateral padrão aqui, e claro, essa abinha que a pessoa abre e retira aqui a fita de dentro, aqui tem o casting do do filme aqui no, no caso na lateral e aqui a fitinha nesse estojo plástico aqui de vacuum forming e tá aqui a fita com selinho dourado maravilhoso prateado um todo novinha aqui acho que tem um selo de controle aqui e olha só o estado pessoal impecável e o que vocês acharam dessa pequena e mais valiosa compra de VHS? Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clique no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ative o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilhe com outros VHS maníacos e siga ontem nos cinemas as redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha à sua direita que tem muito vídeo legal aqui no canal. Nos vemos no próximo. Até lá! you